Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will E hoje eu trago pra vocês o 13 terceiro episódio, né, da série gameplay que eu venho trazendo no canal De The Last of Us parte 3, parte 2, ó, parte 3 já Esperamos que tenha, né? Mas a gente, dando um resumo aqui do que aconteceu no último episódio A gente tá em busca de uma integrante da WLF chamada Nora, onde... A Diana conseguiu uma pista, sabendo que ela está no hospital. E sem perder muito tempo, a Ellie já foi lá, né? A caminho para encontrar essa Nora para saber da Abby. Beleza? Então a gente passou por é, algumas, algumas dificuldades nesse, nesse trajeto. A gente tá praticamente ali perto já do hospital. A gente só precisa atravessar um bosque, né? Um, um parque aqui. Beleza? Bora pra gameplay então. Sem muitas delongas. Uh... Vamos para onde a gente tem que ir Caraca mesmo Galera, galera é muito de brincadeira não Que que é isso? Nossa, velho! Que susto, mano! Caraca! Maluco! Que desgraçado! Nossa, velho! Caraca! Nossa, velho, caraca, mano. tem uma munição só, caraca, malandro do céu, deixa eu ver aqui, deixa eu trocar de arma, pegar o arco, que a gente tem seis aqui, Eu não sei onde está aquele outro. A gente vai ter que se espreitar bem aqui nos. nos arbustos. Cadê ele? Ah, tá ali, ó. Nossa, velho. Silenciador. Deixa eu ver se esses caras aqui deixaram alguma coisa. Puta merda. Eu tô vendo um cara tão tá um pouco longe. Caraca meu, que susto que eu tomei velho de uma de uma das partes que a gente viu no trailer já tem um tempo né mato alta. Cala a boca. Cala a boca. Vai a merda. Deu matadora. Caraca, meu. Devem ser os cicatrizes. Ah, tá explicado. Hospital. Melhor não ter enforcado a Nora. Caraca, meu. Agora é minha canibal, né? Minha. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Beleza. Tá aqui o caminho para o hospital. Zona militar aqui. Tá bom. Vamos lá explorar um pouco. Eu consigo produzir com isso aqui flecha explosiva. Vamos ver como que a gente manuseia a flecha aqui para trocar de munição. Ah, legal. Deixar na. Na flecha normal, por enquanto Os caras são meio agressivos ali hein? Os caras simplesmente atiram e depois perguntam Legal, mais uma, mais um card aqui do Peliganter. Legal. Metade do jogo é pegando item que você faz. Você fica, né? Mais um gavetinho. Opa! O canhão do Joel. coisa no ensino. Se alguém encontrar esse bilhete, Paige, A minha esposa está me esperando lá no velho centro de conferências. Parque com a convente, do outro lado da pano. Deve ser remédio para ela, por favor. Ela está grávida e pode me sem isso. Eu achei que fosse conseguir, mas perdi sangue demais. Eu estava correndo da... pela floresta, ouvi os assovidos e quando percebi tinha uma flecha na minha costela. Nossa, eu me escondi aqui. Acho que estou seguro. Não dá para ficar pior, né? Já comecei a sentir, roubei todo o remédio do hospital, devia ter pegado um pouco de sangue também Piadinha podre, deixa quieto, a Pedro sabe, eu adoro pedir piada ruim Se você achar minha esposa, diz que eu morri em paz, diz que espero que eles possam viver felizes Diz que eu amo e diz que se for um menino eu não quero que dê meu nome pra ele Tem que ser o nome que a gente escolheu, Simão É O remédio que eu vou usar né? Desculpa Preciso mais do que você. Legal, a gente achou bastante, que tem aqui show. É os lugares que você descobre, né? Geralmente são os lugares que tem mais, que, que dão mais itens. E agora a gente pode ir embora. Dei uma caidinha de costas. O que a gente consegue utilizar como remédio aqui? Velocidade de, mov velocidade de movimento no modo escuta. Abaixo furtivos mais rápidos. É que, que eu queria. Beleza. Especialista. Cedra, centro de recuperação de desastres. Eu devo caber. Outras partes aí vão tudo. Por favor, não faz isso! Caraca. Porra. O Aizak está planejando alguma coisa? Da pega loba. Quero salvar aquele cara. Nossa, meu. O cara tá acabando com todo mundo aqui mesmo. Carai! Mais um. Caramba, tô sem. Deixa eu ver se consigo fabricar um, pelo menos. Pra ficar safe. Eu fui meio hardcore aqui, mas... Putz, para o cara morreu ali Achei que ia tentar salvar o cara Putz, que droga, achei que ia conseguir salvar o cara não consegui Beleza e Será que dá para cortar a corda? Eu acho que não Opa. Tem gente me vindo Esses caras aqui, tipo, são uns fanáticos, né? Caraca, mano. Esse cara deu algum item. Já era. Opa, tá bem mais rápido mesmo. Ah. O ataque furtivo dela. Caraca, tem outra malucaria. Me escondeu aqui. Same boy. Caramba! Cadê minhas flechas? cara está aqui em cima. Caraca, meu. Nossa! Nossa, bem no coco. Ai, caraca. Que eu é bem em cima de mim. Tem um cara em cima. Que é um estacionamento, né? Chegou um kit médico aqui. Nossa, meu, ela tá mais pesada ainda. Vê se tem alguma coisa que eu consigo, consigo pegar desse cara aqui que Bem... Caraca, tá da hora, né? E é o tipo de jogo que você vai jogar mais de uma vez, né? Porque. o som do jogo, a trilha sonora tá fantástica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah não, aqui foi o... de onde eu vim. Caraca, que susto, velho. Nossa, foi ninja. Nossa, não. Ela está muito, meu sangue nos olhos, como eu dizia. É para cá, acho que não. Belê. Belê. Hospital, ah, tá lá pra cima. Os caras comunicam com. Caraca, velho. John, o que tá rolando? Parece que a gente deixou passar alguma coisa. Não podem estar longe. Vamos libertá-los. Vamos libertá-los. Putz grila, velho. Onde estava o cara que eu não vi? Filha da mãe, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Vou até o facão dela. Malandro do céu. Caraca, velho Caraca, velho. muito tenso Nossa, velho. Silêncio. Caraca. Pô, mas difícil, hein, meu? Tenso. Cidade de merda. Cidade de merda. Porra de hospital. Caraca. O Playstation deu até uma engasgada. Caraca, não. Cara. Que bizarro! <risos> Primeira vez que eu vejo ele morrer de queda O save é muito bom, né? Porque o save... Ele parece exatamente segundos antes de onde você... Morreu Menina tá... Tá barato. Cadê o hospital, galera? Meu, que jogo! Precisa pegar muito item aqui, meu galera. Café. O cara que não tem nada. As cicatrizes, os caras são fanáticos. Vamos libertá-los. Tem alguma coisa aqui. Beleza. uma coisa ali. Tá. Conseguimos encher da energia Acho que pra cá não tem nada Dando muito Item de cura Eu não consigo criar nenhum item. De cura ainda. Vamos ver alguma coisa que não sei o que é ah, o tijolo. Portinha vermelha. Nossa senhora, velho. Que susto. Olha o tamanho do maluco. Caraca, velho. Seu filho da puta. Nossa. Caraca. Peguei, filho da puta. Caraca, meu. Olha o outro cara ali, ó. Caraca, velho Nossa, velho, sai daí Caraca Tô sem munição nenhuma Caraca Fria, né? O cara botou sem nada. Acho que eu tinha visto algum item de cura aqui em algum lugar. Não sei onde. Hospital. Aquela gameplay do trailer, né? Que foi. Acho que é aqui que mostrava, mas não é tudo aquilo. Bora. Carregar a sua porta aqui. A gente vai encontrar uns itens aqui. Aqui, ó. Caraca meu, mas... A galera é meio animal Bom, Vamos ver o que a gente consegue criar de item aqui Vou Aplicar silenciador Beleza ah. Isso daqui vai ser útil, porque estou praticamente sem munição. Tem que usar esse atordoamento aqui. Vamos ver. Vai, ele vai. Caraca, galera. É pesada, hein? Deixa eu passar uma coisa ali Mas eu não consigo fabricar Não consigo fabricar pelo menos um Show! A gente vai ter que usar. É, não sabia que tinha essa escala aqui. Esse hospital mesmo, acho bom você estar aí. Nora é? é quase chegando. Essa parte do trailer, acho que isso pra cá tem alguma coisa. O estamos? Uma farmácia, se não me engano. É aqui vai dar no no rio. Vamos só explorar um pouco, ver o que a gente acha aqui. Que eu acho que é importante. A gente está quase sem nada de de suprimentos. A gente está no mesmo lugar. Eu acredito que não tenha muito mais o que explorar aqui, não estou quase convencido disso É realmente é naquela parte. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. É, não tem nada. Essa escada. Vamos ver se são é onde que ela leva. Ela leva exatamente lá. Uh. a parte do trailer né galera Não consigo passar de fato, onde eu tenho que? É, ainda bem que você aprendeu a nadar, hein? Aquela mina lá. Do trailer. Ainda bem que a mina tava de fone. Não vi caralho. Monstro alto. PS Vita. Calma. Conhece alguma Nora? Uhum. Cadê ela? Tá no hospital. Onde no hospital? Eles estão limpando os andares mais altos. Ela tá em algum lugar. Nossa Senhora. Pra não gritar, né? Caraca, velho. Que estupidez. Você ia matar de todo jeito ela? O que ela tá jogando? Eu não sei que jogo é esse Patapom, será? You are died Eu não sei que jogo é esse Mas já era, querida Caramba, bastante item aqui Deixa eu me, deixa eu me recarregar contra a Sanora. Acontecer mais, caramba, quem me atirou? Nossa, aqui não, querido. Desculpa Caramba, meu, o cara jogou uma bomba ah. Matei uma porrada Droga, o cara não vê a bomba Ai, cacete, os cicatrizes estão chegando perto <risos> Tomara que seja a gente nossa, me tendo bala neles Ei, sabe por que estão chamando todo mundo pra bave? Hum, dizem que o Isaac quer que a gente tome o centro de volta dizem que a gente vai atrás deles <risos> depois do que aconteceu da última vez nem o Isaac é tão louco assim é o que dizem um lá em cima divirgiria pior que o tá lotado o hospital né Beleza. Foi. tratar tá de vigia ali. Pelo menos aquele cara lá de cima não vai me ver mais, né? Esperar esse cara vir para cá. Acho ele vem pra cá. Vai ficar andando ali. que o cara me viu, foi esse maluco aqui ó, não cachorro também ali tomar cuidado ah. beleza ah, vamos entrar por aqui talvez tenha rolado porrada. Caraca, mano! a cada minuto aqui a gente corre mais perigo. Quero dar no pé antes de escurecer. Eu também. Nossa, velho. Você vê na cara dela que ela faz isso com. Rekinks de crueldade. Os caras não. Movimento. Achei no balcão. Caraca, velho. Cachorro. Peguei ela! Merda! Que droga, velho! Caraca, tinha um cara atrás de mim que eu não vi. Eu demorei tanto pra matar aquele cara. Deveria estar acabado. Ele com o silenciador, beleza. Pelo menos a gente já tá aqui. Para quem tá me vendo, ah, tem outro maluco lá. Parece que me ferrou. Ela podia ter um esquema de interrogar, né, galera? Igual no... No Metal Gear Pra falar sobre itens, localização de, dos inimigos É que aqui é uma coisa mais... Real, né? Não tem mapa, não tem nada disso Cachorro. Olha aqui. É. Acabou a munição. Uma galera. O cara, tem uma galera, né? Agora cheio! Merda! Um item aqui, show. Nossa Senhora, Caralho. Brutal! A gente tem que... Cara, lembra muito lá. o hospital do opa já é. só acho que tem muitos inimigos repetidos, né? no jogo. Cadê? Tá ali. Já era. Fiz a limpa aqui, agora é subir. Achar uma forma de subir. E a Nora, meu. Essa menina vai piar, hein? Nossa. O gerador. chamar atenção todo esse coraço aqui vamos ler aqui Lista de suprimentos essenciais, compressas de álcool, compressas de iodo, gases, se tiver kit de fusão, tem uma boa procurada nos cantos do primeiro andar, algumas das salas que a gente ainda não abriu podem estar, podem ter coisa boa, se não chega em parte dos pisos inferiores, o hum, primeiro andar é onde a gente está, né? Pra onde a gente vai. Opa, E mais o um comprimido aqui. Cadê essa nora, né? Ah tá tem uma passagem aqui. Hum, não sei não, hein. Acho que a Nora é aquela menina do cabelo curto. Quando foi que a Hebe passou aqui? Eu não sou trouxa. Fala logo pra onde ela foi. Quando o Isaac vier perguntar. Eu vou contar o que eu acho que aconteceu Fica à vontade, eu tenho trabalho a fazer Nora Eu é que não vou me ferrar por ela Nossa Achou ela O bicho vai pegar <risos> Ela ali, ó Tá muito ninja, né? Fechado Fechado Galera, eu vou deixando a gameplay por aqui é, O jogo A gente praticamente encontrou a Nora, só preciso agora, né, fazer ela falar. O jogo tá bem legal, a gente tá aqui na parte do hospital. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Então, se você é novo por aqui, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de deixar o like, compartilhar o vídeo e colocar nos comentários o que vocês estão achando, beleza? Então, vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!